é fato, a justiça eleitoral pode utilizar táxis ou outro meio de transporte escoltado para transportar urnas eletrônicas. Se você viu por aí o vídeo que sugere que o transporte dessas urnas foi uma atividade regular, isso é boato. E olha só, o TRE do Rio de Janeiro já confirmou que tem convênio com empresas de táxi para realizar esse serviço. Não deixe as fake news irem para as urnas. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.